Pode pôr aqui, Ben. Ah, yeah. tá. Passa aqui, Tia. É. Pôr do lado, tchau, por favor. Nossa, será que precisa pôr... fazer, então agradeço eu sei que vocês, um esforço enorme de se reunir amanhã de novo e nós estaremos no avião, sem champanhe é com vocês eu, eu, uma. Uma. É. eu pensei uhum. e agregados a família Campista são muito bem vindos, eu amo então, vocês nós também amamos vocês, é um prazer para nós voltarmos a cada vez, ver vocês de vocês Caçar vocês mesmo com o Covid. <risos> não, opa, nós não temos. Não, <risos> sei, temos, vocês. É, não, não sei, sei vocês. Ver, não sei vocês, mas nós não temos. Mas olha, realmente foi um, bastante difícil os dois anos atrás. Quando a gente pegou, eu peguei o serviço. Sibeli me reageu. Tudo isso aconteceu. E por isso que nós podemos voltar aqui cada vez eu e nos reunir. Tá? Sentir muito. Senti muito a falta, senti muito que nós não pudemos uh, estar próximos de vocês antes, mas agora, desde o Covid, a gente consegue. Então, obrigado, que Deus abençoe vocês, que Deus retribua a cada um. Amém. Estamos por esse momento, e sabemos a Deus que isso é só uma data, que isso é um momento marcada no calendário, mas sabemos, a Deus, que isso tudo nos remete a, a um encontro de família, a um encontro de gerações, ao um encontro de histórias, de vidas contadas desde os nossos pais ou até a vós. E, Pai, nós pedimos que esse laço nunca seja desprendido, ó Deus, que a gente consiga transformar a nossa reunião, nosso nosso, nosso encontro de família e momento a Deus que nos fortaleça tanto O é que lá. o pé forte, tá? Um, dois, vai! Vai já! Sabia que ia virar. Ele virou! Você ia no aqui ó ah. <risos> esse bolo de casamento aí tá bom, pega mesmo, pega mesmo, olha o bolo bem... <risos> <risos> é. É. Ô, ô, quase, tá bem que a não se não quase. Tá Just picture everybody. Só eu pegar. Eita, mais Todos os é, muito tá, mas eu posso ter mais dinheiro e o um bandido tá vivo, não posso matar. Você, não, você é, é verdade. Então, é todo mundo é bandido. É, é, é Sim, pode bandido. roubar dos outros bandidos. Aí, amor, Já dá uma cartinha só pra mostrar. Agora. 匈 vai pro Chiquinho pros States. É. É. Alá, e aí Chico, tudo bem? Eê, tchau, friends. Vamos comer rabanada. Vamos rabanada. rabanada. Todo mundo aqui, é. cafezinho quem? Não, da, da garagem. É. Oh, oh, cara. virou o, o, o reloginho. Sabe bateu? Viu, bateu, bateu um pouquinho, mas bateu. bateu Ela pega o registro e vira o registro. É. O cara. É louco. Não, não, ó, ó, a ré é pior, é isso aí. Ela foi ré, ia e ia cair lá na rodovia. Ela ia cair. Topinho, pau. E, é, e foi embora e nada Porque o suíço. E vai embora, é, vai, e vai, isso, embora, vai, vai embora. E eu falava, cara, o suíço está correndo muito. Esse passar! Eu deduzi, eu falei, vou conseguir pegar o passado. Carro novo, zero. É, Carro novo, zero que <risos> se é, porque tá muito Bate. olho caindo no é. é, Acho que era junta só. Nós vendemos rapidinho. Ó, tá Rodamos e tal, tá, não, tá, não sei o quê. Dois carburadores, aquelas varetas, duplo carburador, quer dizer, já muito, cara. Não sabe quem que que é quem. De quem É do Leandro. Coitado, olha, o rapaz não fala nada, não grava nada, ele é tiraram o celular, confiscaram o celular dele, deixa ver. Coitado, mais o tem uma que bota entendeu? Aí o pai dela minha fila.